Eu estou agora com Roberto Rum, presidente da Corteva Brasil e Paraguai E vai nos falar sobre os três Que no dia 3 de junho de 2019 A Corteva nasce como uma empresa independente Isso mesmo Após a fusão da Dow e do POM Nós formamos três divisões Uma delas é a divisão agrícola cujo nome agora já está escolhido, que é Corteva. É, Até junho de 2019, nós vamos ser uma empresa totalmente independente 100% focada no mercado agrícola. Roberto, em termos de inovação e tecnologia, atrair a confiança do produtor rural para a Corteva, quais são as perspectivas? Inovação é a nossa vantagem diferencial competitiva. Todos os anos nós investimos boa parte da nossa receita para descobrir novas moléculas, novos produtos, novas sementes de milho e soja para atender a necessidade do produtor. Então a perspectiva com o portfólio era bastante complementar, seja para a parte de herbicidas, fungicidas, inseticidas, sementes, biotecnologia, nós vamos poder usar todo esse investimento para trazer melhores soluções produtor e ajudar nessa grande missão do Brasil de produzir alimentos uh, para o resto do mundo. Então é estimado esse crescimento de 30, 40% nos próximos anos e certamente nós vamos que trabalhar juntos para atender essa necessidade mundial. Roberto, para finalizar, durante a coletiva de imprensa aqui no Global Agro Business Forum, vocês falaram sobre a conectar o consumidor com o produtor rural, como que pretende fazer isso? Aqui, acho que o principal é o diálogo. Cada vez mais existem é, dúvidas, ansiedade, e acho que nós precisamos entender a demanda do consumidor, cada vez mais ele quer saber a origem dos alimentos, e nós precisamos ajudar nesse processo. Então, acho que são sentar, ter o diálogo, escutar mais e poder buscar soluções. Um exemplo disso é já estar aqui participando do Global Agribusiness Forum. Acho que é um exemplo real de estar falando da ciência a serviço da humanidade e escutar as diversas perspectivas para que isso aconteça da maneira mais sustentável possível. Eu conversei com Roberto Rum, que é presidente Brasil e Paraguai da Corteva. Aline Merladete para o Portal AgroLink.